OK? Meu e-mail vai estar aí na descrição do vídeo. Olá, tudo bem? Então, a pedido da minha lendinha, tá? Ela não quer ser identificada. Ela me pediu para fazer esse ponto, que é de um vestido, que eu vou postar aí para vocês, para vocês darem uma olhada, tá bom? E ela queria fazer uma saia, tá? Então, eu vou passar para vocês como fazer esse ponto e como aumentar, tá vendo? Aqui eu já comecei a aumentar, tá? Então, vamos lá. Para fazer o ponto desse vestido, eu fiz duas alterações. Eu vou dar o um zoom aqui para vocês verem com mais detalhes. Na carreira onde eu fiz o ponto pipoca, nesse vestido, uma vez eu ponto alto. Outra vez é ponto alto fechado juntos, tá? Só que não dá para contar quantos pontos. Como vocês podem ver, quando você dá o zoom, ele fica meio embaçado. E também não dá para contar certinho os pontos múltiplo de tantos, né? É por estar tá embaçado. OK? Mas, pelo que eu fiz, vocês vão conseguir fazer, tá bom? A saia ou a blusa, ok? E se vocês fizerem com a linha fina, exemplo, uma linha Anne, ele vai ficar muito delicado e vai ficar parecendo renda, tá bom? Então, é o seguinte, é, o múltiplo vai depender né, do seu gosto. Eu vou explicar por quê. Aqui, por exemplo, eu comecei com múltiplo de 6, tá? E aqui na amostra que eu for fazer agora, eu vou começar com múltiplo de 4, tá bom? Então vocês vão conseguir é, fazer, né? Do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem começar com múltiplo, por exemplo, de 6, como eu fiz. Aí depois eu vou estar explicando tudo certinho para vocês, tá bom? Aí vocês escolhem se vocês querem, é, por exemplo, se vocês quiserem fazer uma blusa, né? E ali não pode ser muito grande, né? Então vocês podem estar começando com múltiplo de quatro. Por isso mesmo que eu vou começar com múltiplo de quatro, tá bom? Aí conforme você vai indo para fazer, por exemplo, vestido, tá? Aí vocês vão aumentando de pouco em pouco, tá? E eu vou passar para vocês tudo certinho. Então, aqui eu vou começar fazendo um múltiplo de quatro, tá? Apenas múltiplo de quatro. Não tem correntinha extra, porque eu vou trabalhar circular, ok? Então, vou fazer aqui uma correntinha e vou fechar em círculo então aqui as correntinhas vocês vão fazer tá o tamanho do seu quadril ok a medida do quadril tá bom aí você vai vir aqui na primeira e vai fechar com um ponto baixíssimo ok então essa primeira carreira eu vou fazer em ponto alto aí vocês podem estar fazendo o cos né já com ponto alto já coloca o elástico tá ou deixa o elástico para colocar no final e aqui você deixa preparado a parte do cos onde você pode estar colocando o elástico tá e aqui eu vou fazer uma carreira de ponto alto ok eu então, vou fazer somente pontos altos então chegando aqui fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar dois três e quatro aqui eu vou fechar um picô então aqui nas correntinhas que eu subi vou pegar aqui na primeira Pego a laçadinha e fecho aqui uma pipoca, tá? Uma, duas, três correntinhas. Vou pular um, dois, três aqui no quarto. Vou repetir a pipoca, tá? Então aqui eu tô trabalhando com múltiplo de quatro, então eu não posso esquecer, né? Dessa parte aí, tá bom? Então, por exemplo, aqui. É onde você vai contar os múltiplos, tá? Então aqui ó, a pipoca eu pulei um, dois, três, e aqui no quarto eu vou fazer a outra pipoca, faço as três correntinhas, conto novamente um, dois, três, aqui no quarto vou fazer a pipoca. Se eu tiver trabalhando com múltiplo de cinco, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu faço a pipoca, faço quatro correntinhas. Tá, eu vou pular um, dois, três, quatro no quinto. Eu faço a pipoca. Se eu tiver fazendo com múltiplo de seis, vai ser a mesma coisa. Eu faço a pipoquinha, eu faço cinco correntinhas e no sexto ponto. Faço outra pipoca e assim por diante, ok? Então aqui eu vou continuar fazendo a pipoca, ok faço as três correntinhas pulo um dois três aqui no quarto eu faço a pipoca ok e assim eu vou seguir fazendo até o final então aqui eu fiz as três correntinhas eu venho aqui na pipoca vou pegar aqui por cima tá assim e aqui eu faço um ponto baixíssimo ok uma duas três correntinhas e aqui no espaço vou fazer mais três pontos altos ok aqui na pipoca pegando aqui por cima faço um ponto alto e aqui no espaço três pontos altos mais uma vez aqui na pipoca um ponto alto e aqui no espaço três pontos altos então olha só fica certinho ó. um em cima da pipoca mais três são quatro aqui mais quatro mais quatro e assim por diante tá é quando eu for explicar novamente a os aumentos vocês vão entender porque eu sempre estou falando assim dessa forma Tá bom, para vocês entenderem me melhor, tá bom, aqui na terceira correntinha, um ponto baixíssimo, uma, duas, três correntinhas no ponto seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo um, dois no terceiro, um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois no terceiro. Um ponto alto no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois no terceiro, faço meu ponto alto, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira.